Então, estudo é realizado com 11 mil casais, eu disse 11 mil casais, chegou à seguinte conclusão de que não existe pessoa certa, o que existe é a forma certa de se relacionar. Então, essa história de você ficar procurando uma pessoa que se adapte, que se adeque às suas expectativas, é imposs... isso é impossível, viu? Queridão, queridão? É impossível, porque as pessoas funcionam diferente. Então, você ficar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 se claro, claro, se essa relação satisfaz as nossas necessidades. Agora é muito curioso que há uma galera aí que tem um critério muito rigoroso em relação aos outros, cara, mas que é um ovo que é uma ogra. Então, às vezes, você está procurando um príncipe, mas você é uma fiona. O candango tá esperando uma, uma princesa e não vem, cara, porque ele tem, um, ele tem uma régua rigorosíssima em relação aos outros. Mas é uma merda. Então, por isso que eu tô dizendo.